Comprar Baby Doge Coin, eu vou te mostrar agora se eu comprei ou não, quanto que eu comprei ou não. Será que ela vai ser listada na Binance? Tem muitas coisas que pode vir por aí, então se liga até o final desse vídeo para você entender qual que é a melhor oportunidade para você. <música> No vídeo do meu canal, me chamo Junior Moreira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Baby Doge Coin que tá todo mundo falando dela por aí. Vai pra Binance, não vai, vale a pena comprar, não vale. Então, quero falar tudo sobre ela. Eu quero mostrar pra você o quanto que eu já comprei em Baby Doge Coin, o que eu acho sobre essa criptomoeda. E, mas antes de mais nada, eu quero te pedir primeiramente, tá? Esse vídeo é totalmente de graça, você não paga nada para estar tá assistindo esse vídeo, então eu quero te pedir em troca para deixar o seu like. O like, para mim, é mais importante até que se inscrever para o algoritmo do YouTube. Se você quiser se inscrever, se inscreve também, mas deixa o seu like aqui. E antes da gente ir para o vídeo, primeiro vamos rodar o vídeo de publicidade aqui do canal. Bom, lembra de alguns anos atrás, quando o Bitcoin não valia quase nada e pouquíssimas pessoas queriam comprar? Logo em seguida, depois de alguns anos, várias e várias pessoas se tornaram milionárias com o crescimento do Bitcoin. E depois isso acabou acontecendo com outras moedas, como Ethereum. Quem se lembra também, tão recente agora, Shiba Inu, por exemplo, que deixou várias pessoas milionárias? Sabe qual é o maior segredo dessas pessoas? se tornaram milionárias e que se tornam milionárias com essas criptomoedas? O maior segredo é comprar essas moedas antes do boom. Simples. Para você entender do que eu tô falando, se você me segue no Instagram há um tempo, você viu eu postando sobre uma cripto que eu investi dois mil reais nela e que em 22 dias exatamente esses dois mil reais se tornaram 120 mil reais. Você me segue no Instagram, você viu eu postando esses stories em tempo real. O que é o melhor de tudo isso? Eu não sou nenhum especialista em criptomoedas. Eu não fico horas na frente do computador, analisando gráficos, nem nada disso. Simplesmente sigo as instruções do treinamento milionário com holding. Além de você aprender tudo o que você precisa para começar a investir em criptomoedas por conta própria, dentro do treinamento, tudo passo a passo detalhado, você recebe todos os dias, semanalmente, indicações de criptomoedas que vai em basicamente nada ainda e que tem grandes chances de crescimento e fazer aquele boom, um crescimento muito foda pra você. Enfim, se você quiser saber mais sobre como funciona o milionário com o e como aproveitar essas oportunidades, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, será o primeiro link aqui na descrição do vídeo para você. E a partir de agora é você quem escolhe se vai aproveitar as próximas oportunidades ou não. Olha só, seguinte. Antes da gente para a tela do meu computador, eu quero te mostrar o quanto que eu tenho hoje em Baby Doge Coin e depois disso a gente trocar umas ideias em relação a isso. Beleza? Deixa eu só tirar a câmera aqui para poder te mostrar. Pera aí. Olha só, para você ver. Estou aqui na minha conta da Trust Wallet, tá? É onde tem minhas moedas. E como você pode ver, eu tenho aqui em Baby Doge Coin 8.140 hoje. Mas não quer dizer que eu comprei isso tudo, tá? Eu tinha de investimentos na Baby Doge, em cerca de três mil reais. Só que já tem algum tempo que eu comprei e no meio de valorizar e valorizar que sobe desce sobe desce. Hoje está em 8 mil. Já chegou a bater valores até mais altos aqui, tá bom? Então esse é o valor que eu tenho hoje na ferramenta. Agora vamos para a tela do meu computador. Aqui. Então olha só, será que vale a pena investir na Baby Doge? Ó? A Baby Doge hoje aqui na CoinMarketCap né? Está aqui com uma alta aqui de 4% neste exato momento, nos últimos dias ela cresceu bastante por causa dessas especulações de, de subir para Binance ou não, tá? E tá todo mundo nessa grande expectativa, né? Muitas pessoas acharam que ela poderia ser listada hoje, inclusive, e tal, não foi, outras moedas subiram. Se você entrar no site da Binance, você já tem encontra inclusive, a, os dados da Babydosh Coin. Ela só não está possível fazer compras, né? Não está possível comprar, mas você já encontra a Doge, inclusive, dentro da Binance. mas por que eu tenho uma expectativa legal sobre a baby doge tá para quem perguntar, ah, Júnior, você acha que vale a pena eu acho que sim tá é principalmente visando tipo médio e longo prazo tá mas o que eu acho que vale a pena Olha só então, a gente pegar aqui para você ter uma ideia a gente comparar com outras moedas a Shiba Inu por exemplo que é uma moeda que ah, a Shiba Ino não desculpa a Dogecoin que é uma moeda que por exemplo é uma moeda meme que bombou no mercado fez muitas pessoas ficarem milionárias aí fora e ela tem um market cap de 20 bilhões 20 bilhões é o market cap da, da Shiba, da Dogecoin ok? Enquanto isso a Baby Doge que já pode ser listada na Binance, se liga nisso aqui a Baby Doge que já pode ser listada na Binance ela tem um market cap ainda de apenas 1 bilhão, apenas 1 então olha só para você ver, 1 bilhão a Baby Doge e 20 bilhões tem de mercado, né? De market Cap a Dogecoin Ou seja, a Dogecoin é 20 vezes mais E a, a Baby Doge, ela já pode ir para Binance tá? Deixa eu só tirar a tampinha aqui A Baby Doge, ela já pode ir para Binance Com market Cap ainda de 1 bilhão O que é muito pouco Então acredito que pode crescer pra caramba Então por isso que é, eu investi 3 mil reais lá Hoje está 8 mil e eu não tirei por quê? Porque eu acredito que ela ainda vai render muito. Então, é claro que a gente tem que entender que o mercado ele sobe, desce, sobe desce. Mas o importante é você entender que o mercado sobe e desce na crescente. Por exemplo, né? você vai começar aqui e vai subir um pouquinho. Depois ele vai cair, depois ele vai subir, vai cair de novo. Mas sempre aqui, ó, sempre na crescente. Entende? Então, eu acredito muito que a Baby Doge tem muito para crescer principalmente na hora que ela for listada, por exemplo, numa Binance, né? É, a gente não sabe exatamente a data, acredita que está próximo, porque né, já, já aparece no site da Binance, todos os dias você entra na internet, é, aparecem mais questões, mais artigos voltados para isso, mas a gente não sabe qual é a data que isso pode acontecer. Mas eu acredito sim que a BabyDodge pode ser uma cripto que vai é, fazer com que muitas pessoas que são pacientes, lembre-se disso, pessoas que são pacientes consigam ganhar dinheiro, com esse mercado também, tá bom? Então, essa é uma das minhas expectativas é, para essa cripto. Acho que pode, sim, dar muito certo. E coloca aqui para mim nos comentários. Se você é uma pessoa que vai investir, que está investindo na Baby Doge ou não, é, dá sua opinião, coloca aqui nos comentários. Vamos embora. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você não me segue no Instagram, já me segue, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e valeu!